queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Louvamos a Deus pela sua vida Estudaremos hoje a lição de número 9 Que tem como tema Vivendo o fervor espiritual O textual está na carta de Paulo aos Efésios Capítulo 5, versículo 18 E está escrito assim E não vos embriagueis com vinho Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito A verdade prática Está escrita assim Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vi, vida plena no Espírito. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20. E essa lição tem três objetivos específicos, que são, ele, são eles. Destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. E prevenir a respeito da frieza espiritual. E o objetivo geral da nossa lição é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui no nosso programa e hoje com a participação mais que especial nosso pastor vice-presidente, pastor Saulo, e também o nosso professor Joás. Pastor Saulo, muito bem-vindo. Amém, obrigado. Joás, muito bem-vindo mais uma vez. Joás está sempre com a gente aqui. Pastor Saulo nem sempre pode estar com a gente devido às muitas ocupações, mas sempre, quando ele pode, ele está nos prestigiando. Pastor, é muito bom ter o senhor aqui conosco, tá? É um prazer, uma alegria. Muito bom. Pastor Joás, nós vamos estudar uma lição hoje que é uma das muitas das, muitas das importantes desse trimestre. Nós falamos isso, Joás, desde a lição 5, né, que é o fruto do Espírito, comentamos isso agora há pouco aí. Pastor Saulo veio trazendo outras ideias das lições. E é muito bom a gente bater um papo nos bastidores sobre essas lições, né, Pastor? Sim. É um dos, dos grandes trimestres que nós já tivemos na Assembleia de Deus. Um assunto atual, né, de grande importância E muito bem elaborado E tem sido benéfico a toda a igreja né? E aí fica o convite a quem não tem participado A não faltar nas nossas EBDs aos domingos né? Muito bom assunto Joás, vamos falar de um assunto hoje Vamos falar assim um pouco Vamos falar assim de um controvérsia para algumas pessoas Essa questão de, de fervor espiritual Batismo no Espírito Santo, vivendo no Espírito Há muita confusão no nosso meio ainda. Quando eu falo meio, eu tô falando no, no, no, no, no meio do pentecostal, viu, pastor? Sim. Há muita divergência sobre isso ainda, né? É, esses termos é, comuns ao meio pentecostal, né? Cheios do Espírito, plenitude do Espírito, né? Isso são termos controversos até entre os, os pentecostais mesmo. Compreender é, o que é ser cheio do Espírito. É. E, e a lição de hoje né, vai, vai ajudar a gente nessa compreensão. Né, e é, é sempre importante a gente é, perceber o, que o título já diz muita coisa sobre a lição. Né, é vivendo o fervor espiritual. Né, se, se é viver o fervor, e vivendo aí está no gerúndio, né, indica uma constância. Né, é fervor espiritual, que é o oposto de frieza. É uma lição muito pertinente, né? Eu vivendo aí, o sentido aí que é uma, algo constante, né? É. Não é só de um momento, de um, um culto, que seja, uhum. mas é uma, uma constância na vida do cristão. É né? um viver constante Isso é naquele muito... fervor espiritual. <risos> é muito bacana. Ou seja, pastor, enquanto nós estivermos vivos, né? Sim. Precisamos. Porque, tem gente que você olha, é, é um crente muito fervoroso, é um pentecostal fervoroso, mas... Você é uma percepção de momento. Você está vendo ele é. num um culto de, de menos de duas horas, né? Onde o sujeito está fazendo muito barulho, você pensa que é a fervor, né? Mas é. uh, o fervor aqui no sentido que a lição está mostrando, a gente vai ver isso, né? É de um sujeito que é, na, no andar dele diário, todo dia, né? É, é constante essa é, e é perceptível essa ação do Espírito Santo na Exatamente. vida do sujeito. Muito bom, muito bom Pois bem, os, os irmãos que estão em casa já perceberam aí a, a temática da nossa lição de hoje Nós vamos trabalhar esse assunto Vamos lá, introdução A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, 4 Quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo Isso já estudamos na lição 3 Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Pastor, de cara nós já vimos aqui, é, muitas das vezes nós já fomos muito criticados pela atualidade dos dons espirituais. Né? Já fomos muito criticados, ah, mas isso ficou só lá no passado e tal. Já falamos sobre isso também. Mas vamos só dar uma reprisada nesse assunto, nesse aspecto da igreja que vive hoje. Sim, até mesmo em nosso meio existe a, essa confusão né? de ter cessado a atuação do Espírito através dos dons mas nós, pentecostais, em especial nós assembleanos, nós cremos na atualidade dos dons, nós cremos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para a manifestação dos dons na vida do cristão. E o que precisamos é de interessar e buscar tanto o conhecimento bíblico sobre o assunto, como também buscar a prática dos dons na nossa vida e na vida da igreja. Porque cremos na sua atualidade. Da mesma forma que nós sabemos que o, o reino do mal opera, o diabo trabalha e opera, o Espírito Santo também continua operando. Enquanto houver necessidade de uma igreja vibrante, cheia de poder e atuando nos dons, o Espírito Santo vai continuar operando através da igreja. Né? Não somente na palavra, mas também na prática dos dons espirituais na vida cristã. Muito bom. Joás... É, é, é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a historicidade da igreja. Nós falamos isso muito na aula passada, mas tem muita gente que, que parece que perdeu no tempo em relação a esse movimento pentecostal. Né? É, é, o Espírito Santo ainda é, se revela por meio dos dons, né, ainda atua né, distribuindo dons à igreja, porque a igreja ainda está em plena expansão, em pleno crescimento. né? e está escrito que é, enquanto enquanto houver essa necessidade, enquanto houver esse crescimento, né, haverá esse, essa manifestação dos dons. Enquanto houver o desafio de alcançar. É. Paulo escreveu vidas. isso, né, aos Coríntios, né, que é, é tudo Deus dá a cada um para edificação do corpo. Então ainda não foi edificado como uhum. como como é o projeto. Né? O ainda não alcançou a perfeição da edificação é. ainda. Ele disse que só vai cessar. Naquele dia lá, que, as, que a fé, a esperança e o amor vão permanecer, né? aí os dons vão cessar. Mas esse dia não chegou ainda. Né? Com certeza. <risos> vamos lá então, capítulo 1 A nossa lição geralmente é dividida em três capítulos. Né? E dentro desse capítulo nós temos três subtópicos. Fica melhor para a gente entender. E nós vamos estudar agora o capítulo 1 que é a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então nós vemos aí, palavra e oração. Ponto 1, um, devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração. O amor à palavra e o apego ao jejum. A leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e humildade, prudência e sabedoria. Pastor, nós estamos aqui no nosso tempo central, eu acredito que muitas igrejas do nosso espalhado pelo campo, o senhor como pastor, vice-presidente, o senhor pode falar isso melhor do que eu, claro. Nós, estamos, nós sempre ensinamos a leitura da Bíblia. Aqui no nosso tempo central, em Caratinga, nós estamos trabalhando a leitura da Bíblia desde... Primeiro dia de janeiro é, E a gente sempre ensinou, eu ouvi desde menino, pastor A importância da Bíblia, da oração, do jejum né, Nós ouvimos isso desde criança O tanto que isso ajuda no fervor espiritual Agora, pastor, como que hoje ainda tem crente que não lê a Bíblia, não ora, não conhece nada de oração, de jejum Como tem um fervor espiritual se não tem esses ingredientes direto do Espírito Santo para a nossa vida? Eu acho praticamente impossível um cristão seguidor de Cristo, discípulo si, que não tenha devoção, né, o assunto aqui que não tenha apego não tenha zelo na leitura da palavra de Deus e, né, e a oração porque desde como o senhor está dizendo, desde que me converti nós somos incentivados a ler a Bíblia nós, evangélicos nós sempre tivemos essa preocupação ler a palavra né, e a gente lê a Bíblia Toda, sempre, uma, duas, dez, quinze vezes, nós estamos sempre lendo. E nós precisamos sim. E todo cristão precisa conhecer a Palavra de Deus. Ler a Palavra. É o alimento real do nosso espírito. E quando nós perdemos essa devoção, evidentemente que aquele fervor também vai abaixar. Não vai haver. Porque a Bíblia a própria palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir a, da palavra. A palavra de Deus tem um poder de produzir fé em nós. E nós não podemos negligenciar isto mas nos voltar. E a gente sempre incentiva, né, quem me conhece sabe da minha preocupação com leitura, né, hum. ler a Bíblia, ler bons livros, mas principalmente a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de ter nossa vida devocional de leitura da palavra. Glória né. a Deus! Uma boa dica, né, Jorge? é essa essa devoção tem a ver com o que a gente falou na introdução né essa constância é, é, é preciso todo cristão precisa ser devoto a Cristo né devoto de Cristo é, no sentido de estar constantemente em Cristo né e como fazer isso é, é, ele ele deu a dica, ele mesmo deu a dica né ele não bate papo né aqueles doutores lá, aquele pessoal era, era bem assim, né, é, dúbio né, no, no, no agir. Né, eles, eles faziam uma coisa publicamente e, né, e, e agiam de outra forma quando ninguém estava olhando. Mas o Senhor falou que eles estavam é, se perdendo, né, eles se perderam nessa, nessa caminhada deles porque eles não conheciam nem a Escritura nem o poder de Deus. Como é que eu conheço a Escritura? Lindo, e o poder de né? Deus. buscando. E o poder de Deus? Orando, Orando, me dobrando diante dele, conversando com ele. Né? Então, é, para conhecer é preciso devoção, né? é preciso se debruçar é sobre zelo, o texto. Né? Né? Zelo, nessa busca. Né? Eu acho que estão tratando. Precisa ter. Se nós não formos zelosos, nós não tivemos devoção, nós não oramos, não lemos a Bíblia. Pastor, eu vou levantar uma questão aqui que é muito, eu falo, quem, quem congrega com a gente aqui no Tempo Central já me ouviu falar isso aqui dezenas e dezenas de vezes, não foi só uma vez não, eu, é, é uma coisa que a gente torna até, até re... chato de ficar falando todo dia a mesma coisa, para muitas pessoas, né? mas não, eu não entendo isso como chatice. Se eu não tenho o prazer de chegar na igreja e orar, eu não acredito que eu não consigo orar em casa. Aqui na igreja é o reflexo do que eu faço em casa. A gente tira tempo para vir para o culto, para ir com esse propósito. Você não consegue orar em casa, na, na, na lida diária, no corre-corre. E a verdade é que esse período que a gente chega no templo, dobra o joelho e ora, é um preparo para o que virá após a adoração do louvor e também a recepção para receber a palavra que vai ser ministrada. Uhum. Se eu não me preparar na oração, a minha adoração não vai ser tão eficaz. E aquilo que eu vou ouvir da palavra Não vai, não vai trazer também tanto resultado Porque a oração ela é o princípio Ela é o momento de preparo Para tudo que virá no, no decorrer daquele culto Que eu estiver participando né? Então isso é muito importante Eu ouvi de uma, de uma psicóloga De uma terapeuta muito boa Essa, essa terapeuta ela, ela tem várias graduações e pós -graduações, É uma doutora na verdade Ela, ela falou que A melhor a melhor psicoterapia do mundo é a oração. Nós estamos falando de oração. É a melhor psicoterapia do mundo: é a oração. É, já no ponto 2, nós vamos já entrando nesse assunto aí: a oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico: que a oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. A mesma frase aqui, a oração é a alma do cristianismo. Sem oração é impossível. O que eu percebo, assim, por muitas falas de alguém dentro né aqui o jargão é esse aqui a oração é a chave da vitória uhum. mas há pessoas que têm um conselho de oração que oração é um sacrifício que o crente oferece a deus é um sacrifício eu não vejo oração como sacrifício eu vejo oração muito mais como um privilégio né quando nós lemos da hebreus é, 10 19 fala né, que o véu agora o caminho está aberto pelo sangue da nova aliança pelo sangue de cristo nós temos um acesso direto a deus é, e com ousadia podemos entrar na frente de Deus. E isso é através da oração, de uma vez de devoção a Deus. Agora, nós temos que perder o conceito que oração é um sacrifício, é algo pesado para fazer. Não, é algo prazeroso, se torna prazeroso quando nós nos dedicamos a ela. Uhum. Nos quebrantando. E nós né, esses jargões que a gente usa, muitas vezes, né, que era para nos incentivar e acaba não acontecendo, mas precisamos voltar a entender isso, que verdadeiramente... A nossa vitória em qualquer circunstância e situação, alcançando através da oração. De depositar diante de Deus tudo aquilo que nós tanto precisamos, como também tudo aquilo que nós temos de agradecer a Ele, pelo que já recebemos da sua parte. Então, a oração é importantíssima para a vida de todos nós cristãos. Isso é fato é, e E quando a gente usa esse tipo de jargão, né, a, a, a semântica aí é muito ampla, né? É. É, e, o pastor, e o pastor já. Já foi no ponto, né, é, a vitória aqui, de que vitória eu estou falando quando eu digo a oração é a chave da vitória? O pastor já falou, vitória em tudo, né, é essa vitória da trajetória em si, da caminhada toda, Sim. né, da caminhada cristã toda, até aquele dia da glorificação, né, é porque alguém pode ter essa... essa não, eu preciso resolver essa situação específica, eu preciso de uma definição nesse sentido... Aí ele vai para a oração, né? desesperado, porque ele precisa daquilo. Às vezes a vontade de Deus nem é levar ele para aquela direção, mas ele só está orando por causa disso. Não, não é desse tipo de vitória que, que a gente está falando quando, quando diz essa frase. Né? Uhum. É mais esse tipo de vitória que o pastor falou aí. Uma né? vitória Ampla. completa de vida cristã, permanecer até o fim, subir no arrebatamento. Essa é, vitória. é a vitória real. É, eu é bom, ontem sim. eu ministrei a igreja e falei aos irmãos né, que, pra, que os, nós estamos dando para Deus ter, dar uma vida de sucesso a cada crente. Aí eu frisei, mas é sucesso, estou falando aqui, não é sempre um sucesso material, estou falando um sucesso espiritual, de vitória espiritual, de permanência na presença de Deus. Né, e aqui, que vitória que Deus nos dá? A maior vitória é permanecer na presença dele dia após dia, através das tempestades, e no final da né, chegar e subir no arrebatamento. É, a Deus. E, é uma, e é uma necessidade. né? Eu eu, eu oro não é para eu ter vitória, é, porque isso aí já está garantido. Né? Eu ando é. com Cristo, a, já, a vitória final já é garantida, né? nesse contexto que a gente está falando. É, eu oro para eu saber de onde vem a vitória. De permanecer vitorioso. Né? Eu, eu só oro para ter contato com Deus, para saber que dele que depende tudo, na minha vida, né? Se eu, se eu tiver que ir por aqui é por causa dele, né? Se eu tiver vitória aqui e ali é por causa dele, né? Então a oração ela, ela não tem o um sentido, ela não tem esse sentido de é, fazer com que Deus é, atue a meu favor, não. Ela tem esse sentido de me fazer entender que eu vou de acordo com a vontade de Deus, que ele é soberano sobre a minha vida, que eu preciso ter contato Muito com ele, bom. experiência com ele. Ó, oh, dentro desse tópico 3 aqui, o viver sabiamente, é, eu vou puxar esse assunto aqui, né? Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do néscio Veja prudentemente como andais, não como néscios mas como sábios. É o versículo 15 do nosso, da nossa leitura bíblica em classe. Esses três assuntos estão ligados. Primeiro, a devoção, que é essa constância. Depois, a oração e a palavra de Deus, que também fala de constância. E o viver sabiamente, que fala também de constância, é a prática, é o dia a dia. Pastor Joás, eu vou jogar dois textos aqui, alguns exemplos aqui, até mesmo para as pessoas é, que estão em casa, e ainda tem um, um ponto quatro ainda, que é remendo do tempo, ou seja, aproveitar esse tempo. E a gente fecha esse bloco aqui falando disso. É, vamos falar de quatro personagens aqui. Abraão era um homem que tinha contato com Deus, claramente, a gente vê isso aí. Ele tinha prazer, Pastor Saldo, o senhor falou de. De conversar com Deus Falar com Deus E Deus, o próprio Deus falou assim Faria eu alguma coisa sem assim, avisar o meu amigo Abraão? Olha o que Deus fala do meu camarada desse Relacionamento é, Depois de Abraão veio Isaac Isaac quando, quando estava esperando por Rebeca Está escrito na Bíblia que ele estava no campo a meditar a Meditar aqui, orar, conversando com Deus De Isaac nasce Jacó e Esaú Jacó também era um homem que a gente sabe Que depois que ele teve um encontro com Deus A vida dele mudou, relacionou e depois, mais à frente, Moisés. Estava lendo um texto essa semana agora, pastor Sal, sobre Moisés. No finalzinho da vida dele ali, quanto que ele foi questionado pelas pessoas que estavam à sua volta, e ele sempre falava assim, fica aí que eu vou, eu vou orar a Deus para saber o que, que a gente vai fazer. Pastor um com tanta experiência, quase 120 anos já, antes de morrer ali um pouquinho, e orar a Deus buscando experiência, buscando uma resposta de Deus. Não responde isso aqui, viver sabiamente e saber é o tempo? Importante isso, eu achei isso aí, fantástico. Esse, esse primeiro tópico no seu conjunto nos mostra isso: né? oração, palavra, e sabedoria, sabedoria para aplicar isso, viver assim. E quando a pessoa é sábia, realmente ela vai remir o tempo. Ele vai administrar o tempo, ele vai aproveitar o tempo da melhor maneira possível, como é uma definição para remir aí. Uhum. E está tudo interligado. Quem é sábio vai remir o tempo. E vai ter tempo para a palavra temporar. O Senhor está dizendo sobre Moisés. Nenhuma experiência que a gente adquira ao longo da carreira espiritual e da vida ministerial, pode se tornar independente da direção de Deus. Por mais experiência que a gente adquira ao longo dos anos, mais sabedoria que a gente alcance ao longo dos anos, mas a própria sabedoria que a gente alcança vai nos dizer, continuamos dependentes de uma orientação de Deus nas questões da vida diária, e é isso que Moisés fazia, e é isso que nós precisamos fazer, né? nós temos que orar, nós estamos na campanha, aquela campanha né, da promessa, é para a os filhos, que a Assembleia de Deus está na campanha, e nós estamos orando de manhã em Apim, um grupo grande de irmãos abraçaram a ideia, estamos orando a semana toda, e alguns falam assim, pastor o tempo é tão curto para orar, esse período é tão pequeno, Diante de tantas necessidades, tanto de pedir, como também de agradecer, de adorar a Deus por aquilo. E a gente precisa então ter esse prazer. E quem é sábio vai aprender a remir o tempo. Usar o tempo para orar, para ler a palavra de Deus. E saber que nós continuamos dependentes da direção de Deus nas questões da vida. Uhum. Das mais simples, das mais complexas. Não precisamos de orientação de Deus. Para não tomar decisões erradas. Muito bom, né, Joás? É isso, é prudência, né? Esses homens chegaram onde chegaram porque souberam aproveitar o tempo deles buscando a Deus. Deixaram o legado porque nunca perderam o sentido de dependência de Deus. É isso. É verdade. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já. Já perceberam que o assunto é um assunto fantástico e pertinente para os nossos dias. Não saia daí, já já estaremos de volta. Estamos de volta com o Seu ADEC TV No quadro Lições Bíblicas E hoje nós estamos falando sobre o fervor espiritual O primeiro bloco já foi muito legal Nós falarmos aqui sobre a oração, a palavra E agora nós vamos tratar de, Da importância De manter-se cheio do Espírito É o assunto do nosso segundo bloco Já de cara, pastor, nós vamos ler aqui é, São três, três subtópicos aqui E não vos embriagueis com o vinho Segundo, mais enchevos do Espírito E o terceiro, não confundir é, com o batismo no Espírito Santo é muito interessante quando a gente trabalha esses textos aqui né então nós vamos trabalhar esses três aí não os embriagueis com vinho é o primeiro subtópico aí é, duas coisas primeira a obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica ela não fica estático a partir da conversão pois a expressão cheio do Espírito significa reacender a chama do Espírito no caso não vos embriagueis com vinho essa frase é como a Septuaginta traduz, não olhes para o vinho. A passagem em provérbios explica as consequências destrutíveis da bebedeira e a compara com uma picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Então nós vemos aqui, não vos embriaguez com vinho, ou seja, essas coisas mundanas não competem a igreja, mas em do Espírito. Mas o apóstolo faz uma comparação muito interessante, que seria legal trazer isso à tona, né? Ele faz um paralelo, né? Uhum. Entre uma pessoa cheia do Espírito e uma pessoa também cheia do vinho, né? Uhum. Da embriaguez do vinho. E nós vemos aqui, né, já no princípio, acerca da... da, da, da que a vida cristã, né? A obra da Espírito na vida do crente é algo dinâmico. E a expressão, talvez, se reacender a chama do Espírito, que está aqui, eu acho que seria mais bem colocado se dissermos assim, é manter a chama acesa, ser cheio uhum. do Espírito. Na, na expressão de Paulo, é uma ordem né, que está no contexto de, de, de continuidade, de todo dia. Né? O pretérito lá, a ideia é esta. Então, é se manter cheio do Espírito. A gente lembra lá do, do candelabro, do tabernáculo, uhum. que havia aquele, aquela forma de manter a lâmpada muito acesa, bom. pô, azeite continuamente, todo é dia, dia de manhã, o sacerdote entrava, reabastecia, para que a chama não se apagasse, mas mantivesse-se acesa. Então a, a, a ideia é a mesma, se manter cheio. Né? E aqui no, no, no primeiro aí, não se embriagar. Paulo faz um paralelo muito bacana, entre uma pessoa embriagada e uma pessoa cheia de espírito e eu já falei muito sobre isso na, na igreja em algumas ministrações que é interessante uma pessoa embriagada ele não precisa falar que está embriagado você vê o seu comportamento a sua fala a sua seu andar né inseguro você o fulano está bêbado está embriagado da mesma forma uma pessoa cheia do espírito ele não precisa ficar divulgando eu estou cheio do espírito eu estou cheio do espírito as suas ações o seu comportamento, vão revelar fulano é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu acho muito interessante essa, essa, essa forma que Paulo expôs aqui. Né? Fazer um paralelo entre um embriaguez e ser cheio do Espírito. Acho muito interessante. Paulo diferenciado, né Joás? É. E há um paralelo aí com o Provérbio 23, né, também. É, também. é citado aí o verso 31. Uhum. É, Salomão falou bastante sobre, sobre esse assunto, né, e no próprio capítulo 23 mesmo, ele fala aqui no verso 20, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os que se empanturram de comida. <risos> Olha só a expressão que ele usa, né? E no verso 31, não olhe para o vinho quando ele está vermelho, quando ele brilha no copo e escoa suavemente. É, o que ele está tá fazendo um paralelismo aqui, né? De, é como ele está fazendo uma comparação que... É, a gente olha para uma taça de vinho, vê que ela é vermelha, vê que ele é vermelho, vê que está na taça, né? nada nos chama atenção ali. Mas há quem olhe para essa taça né, e, e veja, seduzindo. veja ela brilhando, né? veja uma luz nela ali, né? e escorre <risos> algo aqui no canto da boca. <risos> né? é, alguém olha desse jeito para uma taça de vinho. Né? Quando Paulo faz essa comparação ele está dizendo que é, se você tem o fervor espiritual, se você não extinguiu o Espírito, como ele diz em uma de suas cartas, né, se você está cheio do Espírito Santo, você foi batizado há 20 anos atrás, mas você ainda é cheio do Espírito Santo, né, você não vai olhar para a taça de vinho dessa forma. Como porque, eu vou olhar de um porque as paixões, né, os desejos, não, não, não, são outros. Né, não são os da carne, são os do Espírito. Então, é, o fervor espiritual ele funciona para isso, para mortificar a carne. Porque vinho aqui não é simplesmente somente o vinho em si, mas todos os prazeres que acompanham. Né? É, é. Aí uma pessoa cheia de espírito vai ter uma reação diferente aos prazeres atrativos que o mundo tem, que né? é nos apresentar. Né? Mesmo que seja brilhante, sedutor, mas está cheio de espírito e consegue. Viver uma vida diferenciada. Pastor, eu vou fazer um paralelo, aí, um, uma comparação nisso que o senhor Joás falou, acabou de falar aí agora. Da mesma forma que a atração por essas coisas mundanas, né, o ser humano tem, a gente tem que vigiar, o velho homem é assim mesmo, mas aquele que se santifica e que está cheio do Espírito Santo, da mesma forma que esse vinho abre portas para outras coisas ruins, o Espírito Santo também nos conduz a, a coisas boas. Olha, os dons espirituais, o fruto do Espírito e tantas outras coisas espirituais que o Espírito Santo nos concede através desse fervor, dessa vivência diária com ela. Se há, se há alegria numa taça de vinho, também há alegria no Espírito Santo. Uhum. A satisfação do Espírito. É o que nós precisamos entender, que há verdadeira satisfação, verdadeira alegria em viver uma vida cheia do Espírito. Há contentamento. Uhum. Paulo, nesse... Nessa, nesse paralelismo, também então, está mostrando isso. Da mesma forma que uma tarde vinha alegre o coração, também a presença do Espírito Santo alegra a nossa alma e nos dá contentamento verdadeiro. Né? Eu, gosto, eu gosto de ler é, as cartas de Paulo com, com um olhar assim, mais de garimpeiro. Né? Te, tem teólogos, que ainda mais os que vão para a crítica textual, que é, até criticam essa, essa, esse tipo de leitura. Né? Mas é, Paulo usava trocadilhos demais, né? E, e assim, você tem que, se você tem essa postura de garimpar cada palavra, uhum. né? É, você tem um entendimento maior, mais claro do que ele está dizendo, querendo ele, ele dizer quer, no seu contexto, disse, né? Se andai, e, e a palavra que ele usa aqui para contenda, né? E o Mestre Ezequias, né? Ele trouxe aqui é, alguns significados, né? De solução, de vacidão, é, a palavra azote, ela tem, ela tem um sentido de desperdício. E desperdício é o quê? é uma coisa que não pode ser salva, né? Você chora o leite derramado porque, porque aquele leite que esbanjou, que saiu do copo, não não pode mais ser salvo. O que está dentro do copo está salvo. Aquele ali não pode mais. Então tem uma, esse sentido de desperdício, né? É, é, é uma palavra que é usada no grego clássico para prodigalidade, em alguns, em alguns casos. Né? Porque o pródigo é aquele que desperdiça a herança antes do tempo. Né? Então é, a palavra ela tem um trocadilho, sim. Né? E o que Paulo está dizendo é isso. Se você tem esse, essa paixão pelo vinho, como é, o pregador disse em Provérbios 23, né? se brilha os seus olhos... Né, alguma coisa está errada, você, você não pode ser salvo. Né? É, é, você está desperdiçando o tempo, não remindo o tempo. Né? Você tá, se você se, se engajar nesse caminho e, e beber, e beber, e beber, e beber, né, você vai é, perder a salvação até, porque você vai entrar por um caminho que não tem mais volta. Né? Então é um desperdício, é, é, é algo que está sendo jogado fora e poderia ser salvo, uhum. né? Então, é, olha, olha a riqueza do que de uma palavrinha. Né? E é importante a gente frisar essas coisas. Né? É, isso tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui, né? Não, não, desperdiça seu tempo com vinho. Pega esse tempo seu e investe em conhecimento, em, em buscar o Espírito Santo, né? Enchei-vos do Espírito, é buscar mais e mais do Espírito Santo. Porque aí com o Espírito Santo você pode encher, encher, encher, encher, encher, não vai ter desperdício. Verdade. É. Aí transborda, né? Isso é. é muito bom. E se transbordar, não desperdício Não tem problema. Contagia. Verdade. Né? Verdade. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Bom, nós já falamos aqui de encher do Espírito também, e por último agora nós vamos trabalhar esse... esse esse subtópico aqui, não confundir com o batismo do Espírito Santo. Isso já foi efetuado na lição 3, em outras passagens, cheias do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, mas não é o caso de Efésios 5,18. O batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Pastor, eu sempre ouvi assim, que um texto fora do contexto forma um pretexto. Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, são duas coisas totalmente diferentes, Totalmente diferentes. Apesar de, como está aqui na lição, em Atos Apóstolos 2, 4 e 9, 17, ser cheio ali está relacionado ao batismo. Uhum. Mas em Efésios 5, 18, não. Uhum. Já é uma expressão né, do, do, do, do texto, dentro do seu contexto, que já é de alguém que já foi batizado, mas que pre precisa permanecer cheio. Porque uhum. a palavra lá no pré está dizendo isso. Alguém que já foi cheio anteriormente, mas se manter cheio. Uhum. Em Atos, não Atos, é alguém que está vazio e está sendo cheio. Uhum. Aí está recebendo o batido com Espírito Santo. Depois em Efésios, alguém que já foi cheio e se manter cheio. Né? Permanecer cheio. São expressões diferentes. Aí o título do subtópico, não confundir esse ser cheio com batido no Espírito Santo. De Efésios 5,18. Efésios 5,18 está falando justamente de permanecer cheio. Uma, uma questão, Joás, que passou, o pastor Saulo começou a falar sobre isso e é muito importante. É, é muito difícil manter. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando em todas as áreas. Por exemplo, alguém que chega no poder, difícil não é tanto chegar, difícil é se manter. Uma cidade que, que chega numa estatura, vamos falar assim, numa. De uma metrópole igual São Paulo, chegou nesse estatuto. Para chegar foi um trabalho, para manter mais ainda. Então, há um trabalho isso aí, né, pastor Joás, de manter-se cheio do Espírito Santo. Não é um trabalho só do Espírito Santo, é um trabalho meu de buscar isso aí. A manutenção exige algum esforço, né? É, e, e assim, não é que há confusão dos termos, é porque... Então, os dois termos estão dizendo a mesma coisa, né? o, quer dizer, é, as duas situações, o mesmo termo está sendo usado, porque ele está descrevendo a mesma coisa. Né? Em Atos 2.4, é, Pedro foi batizado com o Espírito Santo, tá, e aquele, aqueles homens todos lá. É, aí você vai lá em Atos 13, lá em Atos 4.8, né? Pedro cheio do Espírito Santo, é, está dizendo a mesma coisa. Quanto tempo se passou? Alguns meses? Alguns dias, alguns anos, passou algum tempo e ele ainda está continua do cheio. mesmo jeito que ele estava lá, cheio do Espírito Santo. Né? Ele se manteve ele, cheio. Ele se manteve. Então, é, os dois textos estão dizendo a mesma coisa. Uma coisa, mas em tempos diferentes. Em, em outros tempos. E, aí, é. e descrevendo situações diferentes. Porque é em Atos 2, Pedro vai ser cheio ali, pela primeira vez. Em Atos 4, que ele vai dizer, ele ainda Pedro está cheio. cheio e é isso é. que o está falando é quando Paulo usa a expressão de Efésios 5:18 é essa expressão de continuar cheio né? enchei-vos A gente lendo, lendo lá a gente percebe descobre a, ao pesquisar a palavra que é se manter cheio né? é um ato contínuo da vida cristã muito que é preciso e não é o mais não é, não é o batismo do Espírito Santo o batismo é o que aconteceu no, no primeiro momento uhum. depois é a continuidade daquele cheio cheio do Espírito Santo que é muito bom nós está chegando ao final é, e é nós, vamos, não é? nós, vamos, nós vamos trabalhar esse tempo vigilante contra a frieza espiritual Não tem como a gente ler todo o texto E até aproveito para convidar você a participar em uma de nossas escolas presenciais Geralmente acontece nas nossas igrejas em todas as Assembleias de Deus Aos domingos, às 8 horas da manhã Você que pode, faça-nos uma visita Nós vamos falar três coisas, pastor É impossível a gente ler, mas nós vamos citar esses textos Testemunho transbordante Dar graça em tudo e por fim a sujeição Aí a pessoa vai, vai trabalhar essa vigilância Para não cair na frieza espiritual Nós vamos tra trabalhar agora os ingredientes Para a gente é, trabalhar esse fervor Então é, o é muito transbordante Dar graça em tudo e sujeição São três princípios aí que se mantemos isso aqui Nós vamos trabalhar contra a frieza espiritual Nós percebemos aí nesse fechamento Que é aqui o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo Vai ter um testemunho transbordante, uhum. vai ser alguém que dá, dá graça a Deus em, em tudo e, e a sujeição. São resultados de uma vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque, como o nosso professor João disse no princípio, ser cheio do Espírito Santo não se resume a um culto de duas horas nos nossos tempos. Pessoa gritar, falar língua estranha, que é bacana, chorar, não, mas é um resultado diário, uma vida transbordante, testemunho transbordante, dá graça em tudo e uma pessoa sujeita, obediente aos princípios da palavra de Deus, a liderança, sujeito no sentido de sujeição, de se dispor a obedecer, uhum. isso é o resultado de uma vida transbordante, uma vida cheia do Espírito Santo. Né? Aí uma frieza que vá ter vitória contra o um tal crente. Né? Verdade. Poxa, facilitaria tanto, são, eu estou do lado de dois pastores, né? pensa como a vida do pastor seria tão bacana <risos> se todos fossem sujeitos, humildes, né? gratos... Testemunho testemunhassem um cristianismo autêntico o tempo todo, né? seria bacana demais. Né? Mas é isso aí que dá testemunho de que alguém está cheio do Espírito Santo. Tem um texto em, em, na segunda carta de Pedro, né, que tem isso tudo aí em alguns versos, né? são oito, mas podia ler pelo menos três aqui, capítulo 1, segunda carta de Pedro, Verso 3 diz assim, Visto como pelo seu divino poder, nos tem dado tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem dado as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, e vos libertai da corrupção que há no mundo, causada pelas paixões. Olha só, dois versos que... É, o sujeito, você vê aqui alguém que está andando com Deus, né? se aprofundando no conhecimento de Deus, e isso garante uma vida de paz, de, de, de tranquilidade, né? uma vida de paz, é, é, e esse sujeito está isento das paixões do mundo. Olha só que coisa! Né? E o mais impressionante ainda, participante da natureza divina. Né? tudo por causa do conhecimento de Deus. Essa devoção de que a gente falou desde o começo, né? Essa vida de, de, de, de constância, né, na, no andar no espírito, né? Essa é, o contrário de frieza, né? O oposto de frieza, né, que a gente falou aí desde o começo. Glória a Deus. Irmão, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer o pastor Saulo, nosso pastor Sim, é um vice presidente. Prazer. Pastor, muito obrigado, tá? Joás, mais uma vez, professor Joás, muito obrigado pela participação. Uhum. Pastor, volte sempre quando o senhor puder, tá? É muito bom <risos> estar ao lado é do senhor aqui. Muito bom. Chegamos ao final, queremos te agradecer pela companhia, voltaremos no próximo programa com outro estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.